Look into my eyes and don't be shy Feel the music in your blood tonight Feel the rhythm in my bones, what do you say? I don't know, nah, nah, I can't hear you out, yeah Follow through the mellow, I can show you the right move. nosso terceiro dia de tour por Santiago e hoje a gente veio conhecer mais um lugar próximo ao centro que se chama bairro Paris Londres. Ele é um micro bairro na verdade, são só duas ruas, que é a interseção da rua Paris com a rua Londres e foi um, uma área encomendada pelo governo para ser projetada de acordo com a arquitetura europeia. Então aqui você vê uma parte totalmente diferente de Santiago. É bem pequenininho mas é bem charmoso, tem algumas lojas, restaurantes, cafés e também tem um museu que parece que é gratuito aqui. E aqui ao lado também tem uma feirinha que ainda não está aberta, deve ser mais tarde. Mas agora a gente vai pegar um ônibus para ir para um templo que é meio afastado da cidade, mas dá para chegar tranquilo de transporte público. Então vamos lá. chegar no templo Bahá'í. A gente pegou um ônibus para vir para cá e depois, lá no, na entrada do templo, você tem que andar dois quilômetros para chegar aqui em cima, em uma ladeira ou você pode pagar mil pesos para o transporte oficial. No caso, a gente escolheu pagar porque era uma ladeira muito grande, gente. Esse templo ele virou ponto turístico desde que ele foi construído, em 2016, porque ele tem essa arquitetura né, totalmente diferenciada. E, além, de, além do mais, ele tem também essa vista incrível da cidade ali atrás. que agora a gente está a mil metros, a entrada é gratuita. e como a maioria dos museus é, e centros culturais ele fecha às segundas-feiras, então venham né, de terça a domingo. Aqui dentro, além desse templo, ele tem também alguns jardins, área para fazer piquenique e uma biblioteca e alguns espelhos d'água que são piscinas assim que você não pode entrar, é só para enfeitar mesmo, mas fica bem bonitinho. Vamos lá ver.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 It's alright. We can just dance out all night I can't help it but for some reason I feel that I need you more now Am I wrong or can I feel our hearts connect as one? When everyone has gone We are on our own Till so then I'll follow roads that never take me home But if you find me there Oh, I'll show you where there is O último ponto turístico de hoje que é o Parque Quinta Normal ele é um importante centro cultural aqui de Santiago e de entretenimento também. ele abriga cinco museus fora outras formas de cultura e entretenimento. Hoje é um sábado então o parque está bem cheio, tem bastante atividade inclusive ele tem um lago onde você pode alugar um pedalinho e ele fica no bairro Yungay, que é um dos primeiros bairros construídos aqui ele é bem importante historicamente mas ele também tem bastante arte de rua e tem inclusive um tour de bike que você faz para conhecer os grafites da cidade, da cidade não, do bairro, e saber o contexto político de cada um deles. O Parque Quinta Normal, ele foi eleito um dos mais belos do mundo e ele é considerado um santuário nacional por conta da diversidade de espécies vegetais que ele tem. Agora estamos muito cansados porque o parque é gigante. A gente já foi, deu uma olhada em alguns museus e a gente vai para o hotel descansar um pouco porque amanhã tem mais passeio e vocês vão com a gente